iniciar a gravação iniciar a transmissão Ok vou tentar fazer tudo agora um pouco antes para ver se dá tudo certo ah, em transmitir ao vivo vai pegar um pouquinho de delay ali vai pegar um pouquinho de delay vai vazar um pouquinho de som transmitir ao vivo. Obrigado por você que chegou Deixa eu ver se o microfone está ligado Sai no som Vou dar um pouquinho de ganho aqui para pessoal do Do Youtube Legal, legal, legal, legal Todo mundo, está todo mundo ouvindo Obrigado, O pessoal que está no Youtube Eu preciso que você Confirme para mim se o áudio está chegando Para você A imagem minha ainda não Agora e para o pessoal do YouTube, <risos> eu acho que eu estou aparecendo agora, deixa eu ver. Olá pessoal, é, você que está chegando agora pelo YouTube, eu quero agradecer a sua presença, o pessoal que já está no Instagram, aí já saiu o som ali, vazou, legal. Então chegou o som, eu quero agradecer também o pessoal do Periscope, já temos três pessoas do Twitter que aqui pelo Periscope, vamos falar sobre o fim do mundo. Será que é o fim? Será que é o fim? Aguardando aquele tempinho para ver se tá se tá tudo legal, se tá tudo tudo chegando bem. Ah, o pessoal, por favor, pessoal do que já tá no YouTube, se vocês puder avisar se tá se o, se o áudio tá chegando legal para vocês, eu às vezes não sei se tá chegando bem para todo mundo aí. Ah, Bom, de qualquer forma, a nossa expectativa é que chegue bem, né? Chegue bem, pessoal. Então vamos lá. Tá todo mundo. Ok, ok, ok, ok. Áudio chegando bem, chegando bem para todo mundo. Vamos começar então a nossa transmissão. Você que tem dúvida, se você entrou pelo site do Bujac.com, live.bujac.com.br, pelo link que eu mandei para a nossa lista de transmissão, no comentários do site tem uma partezinha lá de perguntas, que você põe lá seu nome, seu e-mail, e se você tem alguma dúvida ou algo que é pessoal é, é, e você não quer partilhar com ninguém, é, em privado, você pode mandar lá no, no, no link que eu enviei nossa lista de transmissão, isso ainda é exclusivo pessoal da nossa lista de transmissão, se você ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, quero te convidar a participar conosco da nossa lista, que você, recebe, você vai receber materiais, eu estou aqui coordenando aqui, você vai receber materiais, tal, eu estou controlando as imagens que aparecem aqui, apareceu uma tela nova para mim, então estou aqui olhando de um lado, olhando de outro, para a gente começar então o nosso tema dessa, dessa noite, que é falar sobre se é realmente o fim do mundo, e é interessante é, que eu quero te dar um spoiler, é, não é... <risos> <risos> Se você chegou aqui achando que era não não é, é ah ok bujo obrigado então vou, vou cuidar da minha vida porque é, você já falou o final do filme mas eu quero explicar para você porque é, nós somos vítimas quase sempre somos vítimas desse tipo de, de situação e porque temos que, implicitamente assim temos uma necessidade implícita ou explícita de, de entender se é o final do mundo ou não porque o que o que nos leva nos leva sempre a termos esse espírito é, é, catastrófico ou é, como é que eu vou dizer apocalíptico assim né, por que que nós temos isso assim por que que algumas pessoas corrigindo é... aqui quer... Por que, que algumas pessoas sofrem tanto com isso, né? E soma-se a tudo isso alguns, algumas coisas interessantes. É, eu já um bate-papo, então eu queria, eu queria trazer a teologia de uma forma muito prática e, e à medida que você tiver alguma dúvida, se você quiser partilhar comigo aqui, eu vou ficar muito feliz. Por que nós temos esse, esse, esse desejo, ou está implícito essa, essa necessidade de que o mundo acabe ou esse medo que o mundo, o mundo acabe? Bom, eu posso dizer algumas algumas coisas, ponderar algumas coisas, mas a que mais me assusta dentre elas é a nossa falta de conhecimento sobre as profecias bíblicas sobre o final dos tempos. É incrível como esse tema vai e volta à medida em que as questões geopolíticas ou uma grande catástrofe, ou uma grande, uma, uma grande catástrofe ou um, uma catacombe econômica. Sempre, sempre volta esse tema escatológico e a gente percebe que, nesse mexer de águas, a quantidade de irmãos e irmãs que foram aderindo à fé cristã e que não receberam discipulado sobre o tema. Simplesmente esse tema é, é, é, é, uma, é uma janela escura. É um um ponto cego da, da, da teologia, da vida dele. Então, é como se esse tema nunca tivesse sido tratado. E, e... Vila! Isso aí. Meu Vila. Aqui, ó. Amo de paixão. Amo de paixão, meu Vila. Aqui, aqui, aqui. aqui. É incrível como, como... Quando vem e a gente consegue fazer uma anamnese, ou seja, consegue fazer um exame, uma análise... De como a igreja padece de conhecimento bíblico sobre a doutrina dos últimos tempos. E é, e é mais assustador porque a doutrina dos últimos tempos ela está na Bíblia para nos encher de esperança. E daí eu vejo a quantidade de gente cristã, a, a, a, que, que, que participa da fé cristã, sem esperança. Sem esperança, céticos. Quando, na verdade, nós temos um texto bíblico que nos dá respaldo para uma vida de esperança. Não uma vida sem esperança, uma vida com esperança. E essa vida com esperança, não uma vida qualquer de esperança, uma vida cheia de esperança. Baseada no quê? Baseada na notícia dos últimos dias. E isso me assusta. Como, como obreiro, como pastor... Eu encontro irmãos e irmãs que perguntam... E perguntam com, com um olhar assustado... Uja. Jesus está voltando... Bom, desde, desde que ele disse... Lá em Atos capítulo 1... Os anjos disseram... Varões... Porque vocês olham... Esse cara que está subindo... Ele também vai descer... Quer dizer, Jesus está subindo... Da mesma forma ele vai descer... vai buscar a sua igreja... A do, as do, as a doutrina As doutrinas... Da, da, da, dos últimos dias... Não, não, são doutrinas para a gente simplesmente passar batido, sabe? E a gente precisa prestar um pouquinho atenção nisso. Então, por isso o meu convite para você na live de hoje, se você está assistindo ao vivo e quer tirar alguma dúvida, pode mandar pela, pelo pelo nosso chat aqui no, no no YouTube. Se eu conseguir fazer voltar lá, né? É, se eu conseguir fazer voltar, ah, voltou o chat aqui. Se você se você tem se está chegando para você o áudio, se está chegando bem Se você já está no YouTube, por favor Nós temos cinco pessoas assistindo no YouTube Então são eu e mais quatro pessoas Então confere para mim aí, por favor, se está chegando bem uh, Temos as pessoas que estão aqui no Instagram Temos pessoas aqui no Periscope Não vá embora Por favor, fique até o final Se você está chegando no YouTube e ainda não é assinante do canal Por favor, assine o canal e, e se você está achando que é importante o conteúdo também sinaliza, por favor, com um favoritando que gostou. Vamos lá. Quando a gente estuda a doutrina dos últimos tempos, uh, e a gente estuda, independentemente de qual corrente que você está seguindo, e são muitas correntes, uh, independente de qual corrente que você está seguindo, o objetivo central de quando você entende o que é a doutrina dos últimos tempos, o objetivo central para... é fazer com que o seu coração encha-se de esperança e você mantenha o foco na missão que Deus pediu para que você fizesse. Ou seja, é a garantia de que ao final do dia, se ele não voltar no outro dia, você tem que levantar e continuar a exercer aquilo que ele te pediu. Nós não somos o povo que vive sem saber qual é o final da história. Nós sabemos qual é o final da história e sabemos que estamos para além da história. Entende isso? Nós estamos para além da história. Nós estamos para além da história. Então, isso é importante você entender. Nós estamos para além da história. Nós vamos para além da história. E é, isso nos enche de esperança. Por que, que é ir para além da história? Vou te contar uma história. Lembra quando... Quando Jesus foi ao funeral, eu já falei isso aqui algumas vezes, acho que na live passada. Quando Jesus foi ao funeral de, de Lázaro, as duas irmãs estavam desesperadas, porque numa sociedade patriarcal, a base da manutenção é, da casa, não só a manutenção da casa, mas a segurança é, das irmãs estava vinculada à imagem do irmão. O irmão assumiu o papel de pai ou de chefe do clã. Isso em, em, em uma situação de, de domínio, de dominação romana, é uma coisa dominação romana e tantas outras coisas. Isso significava, por exemplo, entre ser livre e ser deportado como escrava para servir em Roma, por exemplo. Em uma situação como essa, a, a perda de um, de um, de um, do irmão não era só uma perda emocional, mas também uma perda econômica, uma perda social e tantas outras coisas que se do, desdobravam. Então, uh, as irmãs estavam preocupadas porque o irmão estava muito doente e pediram para que Jesus chegasse. E toda a história você conhece está lá em João capítulo 11. O que ocorre é que no encontro de Jesus com Marta, há uma revelação interessante com, com Jesus e com Maria. Com Marta e com Maria, mas com Marta principalmente. Quando Marta se encontra com Jesus, Marta, é, Jesus diz, olha Marta, essa morte é, vai redundar em ressurreição. E Marta diz o seguinte, não, eu sei. O conhecimento teológico, eu tenho, Jesus. No último dia, todos ressuscitarão. Marta tinha o conhecimento teológico sobre a, o que ocorre com os corpos depois da morte. Quer dizer, para um grupo de judeus, a sua época, morreu, acabou. Mas para Marta, ela cria que o corpo iria ser sepultado mas que no último dia, nos últimos dias, Jesus devolveria a terra, devolveria quer dizer, os seus mortos e então ela, ela, eles experimentariam a ressurreição. Ok, ok, tudo certo, tudo certo. Conhecimento teológico ela tinha. E Jesus emenda: olha, Marta, presta atenção porque é, quem crê em mim passou da morte para a vida. E ela, ela entra com esse, ela entra com esse, essa, essa, essa informação teológica mas que não servia de absolutamente nada para ela. Por que não servia de nada para ela? Porque o seu coração não estava cheio de esperança. O seu coração não estava cheio de esperança. Por que o seu coração não estava cheio de esperança? Porque ela estava, ela ficou de pé. E quando ela aborda Jesus de pé, é muito simbólico isso. Porque ela aborda Jesus de pé e diz assim, você demorou. Se você tivesse chegado antes, nada disso estava ocorrendo. Quer dizer, nada do que vai ocorrer depois da morte do meu irmão, tudo aquilo que eu estou suscetível a viver depois da morte do meu irmão, é... nada disso seria possível. Simplesmente se você tivesse chegado antes que a morte tivesse encerrado, quer dizer, a morte tivesse vencido o meu irmão. E Jesus está dizendo para ela que a, a, a morte vai ser vencida. A morte já... Com a, com, a, com, a, com a crucificação e ressurreição de Jesus, a morte será definitivamente vencida. Ela diz, não, eu entendo que a morte, eu entendo que haverá ressurreição, que isso vai ocorrer. Mas para agora, situação de momento, para o hoje, para o meu momento agora, não vai resolver. E por que, que não vai resolver para mim, Jesus? Porque agora, nesse exato momento, eu tenho um irmão que está morto, uma irmã, e, e sou eu. Que esperança que eu posso ter? E muitos irmãos e irmãs, diante do que está acontecendo com o coronavírus, queda da bolsa, é, desemprego, as economias mundiais entrando em colapso, mudanças geopolíticas muito drásticas, guerras e, e, e terremotos e tantas outras coisas, os irmãos entram num processo de, de marta, de martificação. Elas... Eles, eles têm a consciência eles têm a consciência racional clara teológica sobre a ressurreição eles creem em Cristo ressuscitado oram a um Cristo ressuscitado é, é, celebram as suas é, ceias tanto mensais ou como semanais ou bimestrais depende da, da denominação celebrando o Cristo vivo cantam para este Cristo Cristo vivo mas isso não está internalizado, não é uma coisa que está aqui dentro. Não é uma coisa que é para a vida. Tá? Aliás, está tá claro, mas não está não tá embutido, sabe? Não, não transforma isso em vida, numa resposta para a vida. Então, quando é, nós vemos essas notícias de que será que é o fim do mundo, será que não é o fim do mundo, esse tipo de coisa não deveria nos preocupar. Não deveríamos nos preocupar com Lázaro no túmulo. Não, não deveríamos nos preocupar. Por quê? Porque sabemos que o Lázaro não repousa no túmulo. Que o Lázaro está agora vivendo com o pai. E que poderá, claro, no caso da história de Lázaro, voltar. Nós não deveríamos nos preocupar com, com a sequência da vida, porque a vida continua tendo sequência, mesmo quando ela cessa o contato entre nós aqui. E vamos para uma linguagem que os espíritas usam muito. É, e aqui eu apropio dessa frase, é quando nós desencarnamos e vamos para um outro plano. Nós vamos nos encontrar com os nossos que já atravessaram o rio. Entende o que eu estou dizendo? Já passou o rio. Essas pessoas estão agora descansando no Senhor. Nós nos encontraremos com eles. E eles, nos eles se encontrarão conosco na volta de Jesus, ou nós nos encontraremos com ele se nós, então, enfrentarmos também o inevitável que é inexorável, que é a morte. Nós vamos enfrentá-la, mas nós não vamos ser derrotados por ela, porque vamos usá-la como uma ponte para irmos e termos comunhão com o um grupo de igreja, da igreja primitiva, como está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 22. Nós não somos como aqueles que tocam o Monte Oreb e morrem, nós somos como aqueles que chegaram à grande Sião, que se encontram com a igreja primitiva, com Jesus Cristo e com o Pai de Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Então nosso desespero não pode, no, no, o cristão, o crente, ele não pode entrar em desespero com o Apocalipse, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus, irmãos. Com o Apocalipse não, pelo amor de Deus. Pode entrar em desespero com qualquer coisa, com um vila que não sobe para a primeira divisão nunca. Você pode entrar em desespero com o Vasco, que vive sofrendo. O Vascaíno vive sofrendo, não queria tocar no assunto, não queria tocar na ferida de ninguém. <risos> Mas não é necessário esse, esse, essa, essa, esse desespero, não é, não, não, não é compatível, entende o que eu estou dizendo? Não é compatível com a notícia que já recebemos, não é compatível com aquilo que nós já recebemos do Senhor. Não é compatível, não pode ser compatível, isso está é, tá desencontrado. Então perguntar se é o fim do mundo é a mesma coisa que a Marta dizer para Jesus, falou, você demorou. Você demorou, é a mesma coisa, é o mesmo diálogo. Tem, tem outras frases, pode ser numa conotação diferente, mas em tese a motivação é a mesma. Você não resolveu o meu problema. Eu estou desesperado. Você não resolveu o meu problema. Mas entenda, não é resolver o seu problema porque nós, estamos em, nós não temos problema mais para resolver. Ah, ah que é isso, Burja? Você tá doido? Como não tem problema para resolver? amanhã vence problema. Amanhã vence o boleto do carro amanhã vence o boleto da escola das crianças amanhã vence o, o imposto o imposto que eu tenho que pagar como o tempo não não peraí aí isso não é isso não é um problema um grande problema se a gente for colocar de, de, em, em tese é aquilo que Deus sentenciou lá no Éden esse era o grande problema que a gente tinha que resolver esse era o grande problema que a gente tinha que resolver e estava lá no Éden estava lá no Éden que era a morte Agora já não é mais problema, porque Jesus resolveu isso para gente. Compreende? Jesus já resolveu isso, então já não é um problema para gente. Já não é mais um problema. nossa nosso problema foi resolvido. O que temos que fazer agora é administrar a vida até que nós encontremos, venhamos nos encontrar com Jesus para atravessar o rio. E aí a escatologia, quer dizer, o estudo dos últimos dias, a doutrina dos últimos dias, a doutrina que vai nos dar... É, conhecimento sobre sobre sobre a vida e a, a volta de Jesus, ela tem um, um, um, um, um pelo menos para mim, teria que ter um grande motivo. Qual era o grande motivo de, do estudo dos últimos dias? Dizer para você, toca a sua vida que o fim está garantido. Encher seu coração de esperança. Porque a, a doutrina do fim do mundo, é para te dizer como você deve se comportar até que Jesus volte. Quais as garantias que nós temos como filhos e filhas de Deus? Quais são as garantias que nós, como filhos e filhas de Deus, temos? E quais as garantias nós temos como filhos e filhas de Deus? Que vamos ressuscitar. Então, seu coração deveria se encher de esperança. Então, o seu comportamento em relação a tudo isso que está acontecendo... É, deveria encher o seu coração de esperança. Nós não somos o povo do desespero. Presta atenção. Nós não somos o povo do desespero. Nós não somos o povo que entra na manada gritando: É, é o fim do mundo, é o fim do mundo, é loucura, é loucura, é loucura, é loucura. Como aquele, aquele quadrinho do Maurício de Souza: O que está acontecendo? O que está acontecendo? E o Castão grita: Não sei, não sei, não sei. Não, nós não somos. Nós não somos. Nós somos o povo que, diante do, da, da, da agonia da, da, da cidade, nós somos o povo da paz. Nós somos pacificadores. E quando alguém entra desesperado na sua casa, olha, meu Deus, eu estou preocupado, nós, nós deveríamos ser as pessoas que estendem a mão e dizem, olha, vamos orar. Porque Jesus tem uma promessa, e a promessa de Jesus... É que todos nós é, receberemos da parte dele, se o aceitarmos como muito suficiente salvador, um lugar para viver, teremos casa. Ele prometeu em João 14: ele disse, olha, não fica triste, não fiquem preocupados, está resolvido. Nós somos pacificadores. A nossa palavra deveria ser uma palavra de pacificação e não uma palavra de desespero. Como muitas vezes eu tenho lido e visto de alguns irmãos que preferem entrar na onda do desespero, da gritaria, do que a, a apresentar para as pessoas um caminho e uma solução para a vida. É triste, eu fico preocupado quando alguém me pergunta: buja, é o fim? Não, o fim que se é hoje, depois de amanhã não nos compete o que Jesus disse, ore e vigie, seja, vigie e ore, fica atento, fica atento. Os sinais, por exemplo, que a gente encontra lá no capítulo 24, no capítulo 25 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos, esses sinais, esses sinais, eles são é, uma, uma graça de Deus aos seus filhos e filhas Ele diz o seguinte, quando vocês virem isso acontecendo, Encham o seu coração de esperança. Não é temor. De esperança. Sabe por quê? Porque nós sabemos o que vai acontecer com os que creem no Senhor Jesus e perseveram no Senhor Jesus. Nós sabemos o que vai acontecer. Ele vai arrebatar a sua igreja. Ele vai cuidar da sua igreja. Ele vai, ele vai se encontrar com a noiva, com a sua igreja. É isso que vai acontecer. Então, você não precisa entrar em desespero. Não, não precisa entrar em desespero. É isso que eu quero dizer. Não precisa. É o fim. Se for, por exemplo, pode acontecer a qualquer instante, porque nós não sabemos quando. Os sinais eles estão expostos aí há dois mil anos. Nunca teve um dia sem guerra, sem terremoto, sem rumor de guerra... Todos os dias nós tivemos batalhas e guerras. Então, enquanto o mundo estiver em polvorosa, é a volta. E o que eu devo fazer? Então, alguns conselhos práticos como pastor. Tomando como exemplo, Marta, o mau exemplo de Marta, de pé, apontando o dedo nos olhos de Jesus, dizendo que você demorou, você não... com o um coração desesperançoso, preocupada com o seu dia de amanhã. Eu diria que você tem que se comportar como Maria, no, capítulo, no mesmo capítulo, que diz as mesmas coisas para Jesus. Se o Senhor tivesse chegado antes, nada disso tinha acontecido. Mas sabe quando ela diz isso? Ela diz isso de joelhos. Ela diz isso jogadas aos pés de Jesus, em sinal de submissão à soberania e à vontade do seu mestre. Ela sabia que não ia ser fácil. Ela não é boba. Ela sabia que não ia ser fácil. O seu choro, o seu lamento, não era só a ausência do seu irmão, mas o desespero de ser mulher numa sociedade patriarcal, numa sociedade onde elas poderiam ser levadas cativas como escravas ou terem que se submeter a um outro clã. Ela sabia que não ia ser fácil. Mas ela sabia que não estava só. E ela sabia que estava sobre a orientação e o cuidado de Jesus. E agora é, é surpreendente a reação que Jesus tem. Porque a reação que Jesus tem é o choro. Porque ele vê o desespero das pessoas que estavam ali. Ele, ele leu, ele viu os judeus que estavam acompanhando a Maria, que estavam acompanhando pensando que ela estava chorando o luto do seu irmão, e aí, desesperados foram acompanhar, eles viram. Eles viram. E aí a reação de Jesus é chorar. Então nós temos não só a presença do Cristo conosco, mas temos uma presença empática do Cristo conosco. Sabe o que é ter a presença empática do Cristo conosco? Significa que se a coisa estiver de fato difícil, e como estava difícil, e aí você chora porque está difícil, Jesus entende que está difícil. Jesus sabe que está difícil. Jesus não é alheio às situações, um Deus não empático, um Deus não, que não se envolve. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. O Deus conosco na treta. O Deus conosco nas dificuldades. Ele é o Deus conosco. Então ele sabe exatamente... Quando está apertado. E sabe, e tanto sabe que se emociona, e tanto sabe se emociona que chora. E ele não chora por Lázaro que está morto. Lázaro não está morto, ele diz, olha, essa, essa morte não é para morte, é para vida. Ele sabe o que, que vai acontecer. A situação está totalmente sobre controle do ponto de vista controle da morte, sabendo o que, que tem que acontecer. As, as cenas posteriores que vão acontecer. ele tá tá tudo tranquilo. Não há nenhuma coisa que foge do controle de Jesus ali. O que ocorre agora, nesse exato momento, é que Jesus toma para si as dores que estão no coração de todas aquelas pessoas que estavam ali com Marta. Então nós não estamos passando esse trajeto de vida nesse desespero chamado trajeto de vida, só a sócio. Estamos com ele. E não só estamos com ele, como estamos com ele, e ele conosco, e sentindo toda a nossa dor. Isso não é formidável? Isso não é formidável? Saber que Jesus está caminhando conosco, não só caminhando conosco, mas caminhando e sentindo as nossas dores, e não só sentindo as nossas dores, mas se, mas se envolvendo com a nossa dor. Então, não se preocupe se é o fim ou não. Algumas verdades precisam ficar claras. Então, a primeira é essa. Comporte-se em estado de adoração diante de Deus. Adore-o. Submeta-se à sua vontade dEle. Seja grato e grata. Esteja de joelhos diante de Jesus. Quem? Okay? Essa é a primeira coisa. A segunda é saber que você não está passando por isso só. Ele também está. E não só está, como está sentindo também. Por que quem diz que Jesus ainda não chora? Alguém pode dizer, ah, Jesus não chora mais. Isso era quando ele era humano. Por que quem diz que Jesus não chora mais? Então, ele está caminhando conosco. No Salmo 23, há duas situações de perigo que o salmista lista. Uma situação de perigo é o vale da sombra da morte. A outra situação de perigo é a mesa posta diante dos meus inimigos. Nessas duas situações, o salmista diz que Deus o está servindo. O seu cajado me conduz. E põe uma mesa diante dos meus inimigos e enche a minha taça de vinho. Então, nas duas situações, Deus está presente. No vale da sombra da morte, entre a presença com os inimigos. Então, não há razão para o desespero. Não há razão para o desespero. Não há razão para a angústia. Não há razão para o medo. Ah, Múrdia, você não sente medo? Só quando eu estou dormindo que não. O tempo todo. Sou tomado pelo pavor, sou tomado pelo susto, sou tomado pela angústia. Como que não se fica assustado? De, de, da sexta-feira a 15 dias, estava.. há tava, 15 dias estava tranquilo. A gente sabia que existia a situação do coronavírus, que era possível chegar aqui à Espanha. Mas estava tudo sob controle desde, desde sexta-feira passada desde sábado oficialmente quarentena, ninguém pode estar na rua você tem medo? sim eu, eu, eu sou do grupo de risco sou hipertenso tenho baixa, baixa, baixa imunidade sou, sou do grupo de risco eu não posso estar na rua eu não estou na rua tem medo? claro que eu tenho medo mas você está apavorado? Assim como, uma, assim como Marta, não. apavorado como Maria, aos pés de Jesus. Porque é, negar também a, a possibilidade de estar é, apavorado também é brincadeira. Né? Aí, aí beira o ridículo. Claro que a gente está apavorado. Claro que a gente está apavorado. Eu estou apavorado. Mas eu estou apavorado aos pés de Jesus, recebendo o seu consolo e vendo que ele está passando a mão na minha cabeça e dizendo, calma, cara tem crise, fica frio, a situação tende a piorar, <risos> mas você não está só, estou nessa contigo, essa, é, vamos, continua trabalhando, continua fazendo o que tem que fazer, a bloqueios? Claro que há bloqueios, senta, Eu fico, sento aqui de frente, tem que terminar um, um livro que eu estou escrevendo, tem que postar as coisas na nossa lista de transmissão, tenho que pastorear, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar do meu, do meu casamento, tenho que é, produzir conteúdo. Tô, tô, tô desesperado? Tô um mantenedor que, que não manda o recurso, um mantenedor que esquece. Tô preocupado? Claro que eu tô preocupado. O euro a 6 quase a seis reais, claro que eu tô preocupado. Quase a seis, não, seis reais. Claro que eu tô preocupado. Claro que eu tô preocupado. Mas desesperado aos pés de Jesus, que não é vergonha. Vergonha seria eu dizer, ah, eu seria um cínico. E nós não somos cínicos. Então, por isso, o meu convite para você, você não entrar em desespero como um louco. É chorar aos pés da cruz. É o que nos resta. Chorar aos pés da cruz, que é o lugar seguro chorar aos pés de Jesus que é o um lugar de consolo de empatia e de presença constante é o fim que seja e se não for que não seja vamos continuar fazendo aquilo que temos que fazer com calma pacificamente e com os corações cheios de esperança coração perturbado mente perturbada é, às vezes preocupados, mas sem jogar a esperança fora, vai entrar o desespero, respira fundo, inspira e expira, põe para fora, acalma o coração, coluna ereta, recorda das promessas e siga em frente. Ok? Se você tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, manda para mim. Alguém? Okay? Pelo periscopo, tentar não passar o dedão aqui na frente de novo de vocês. <risos> aqui, eu vou ver alguma coisa aqui no Instagram. No YouTube ninguém apareceu lá para dizer nada. Então, paciência. Também na nossa página, lá no live do Bujark. também nada. Não apareceu nada lá, nenhuma pergunta. É, eu quero muito responder as perguntas que aparecem lá também no formulário. A gente tem um formulário de e-mail lá. Ah... Uma pergunta aqui. Aqui tem uma, tem, uma, tem uma... aqui. As igrejas estão pregando o evangelho para conversão, mas não dão instrução sobre suas confissões de fé. Puríssima verdade, puríssima verdade, puríssima, Natal. puríssima, é isso mesmo. Que é o que ocorre. É que, na verdade, nós estamos passando por um adestramento, né? Na verdade, nós, somos, nós não somos. É... Discipulados, nós somos adestrados É isso que está ocorrendo Nós somos, passamos por um adestramento E esse adestramento Prometi que não ia passar o dedo aqui na frente do pessoal e passei E esse adestramento Ele, ele, ele é não, tá tudo ok, né gente Opa ah, Aqui, foi mal, gente Foi mal Aqui, ah, voltou E esse adestramento, ele se dá é, Muitas vezes Para facilitar o negócio, Quer dizer, Pare de olhar para outro irmão, para outro irmão, faça as coisas certas que tem que fazer, não, é, devolva o dízimo e tá tudo ok. Agora o restante das coisas, não, não. puro. Aqui temos aqui uma outra pergunta, teologia de Boteco e Ariovaldo Júnior na mesma live. Parabéns, Bujá. <risos> Ah, ah, foi mal, pô, eu pensei que os caras iam fazer, eu tô fazendo toda terças-feiras, eu tô tentando fazer, fazer um pouquinho mais tarde, mas, ah, que pena, né? Corrência, os caras são bons, eu tô aqui só tentando cooperar um pouquinho. Como, aqui a pergunta, como diz o antigo louvor do grupo, El, esse calmo, sereno e tranquilo... De... É. Falou aqui a letra É isso mesmo Esse é o nosso sentimento cristão waldo ah, Júnior aqui Jesus deu o spoiler E a Garela não tá acreditando É verdade ali, verdade É verdade, é verdade É verdade É verdade velho Tão entrando em desespero sem necessidade nenhuma Aqui Boa noite que quando vai voltar para o Brasil, cara... Não sei, eu, eu queimei os barcos. Queimei os barcos. Eu não sei quando o senhor vai me levar de volta. Se o senhor quer me levar de volta, eu queimei os barcos. Ele vai ter que arranjar outros barcos para poder voltar. Não tenho mais barcos. Estão todos queimados. Não sei quando. Vim para morrer... Pelo povo aqui da Espanha. Ah, legal uma nenhuma pergunta nenhuma pergunta pastor ah, pastor fala sobre o discipulado vou voltar aqui a câmera vou falar sobre o discipulado sim ok vamos lá bom é o que o que eu penso sobre o discipulado é muito simples é, não é complicado primeiro não é cartilhado não, não creio em discipulado cartilhado não não creio não creio mesmo não não porque eu acho que não funciona o discipulado cartilhado ele não funciona. Vencer livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 não funciona. O, o que eu creio que funciona é, é o caminhar junto, e esse caminhar junto ele pode ser a distância, pode ser próximo, mas o melhor que seja próximo. Eu não creio que isso acaba. isso vocês passam ainda um pouquinho de tempo, mas ele é extremamente necessário, porque. Não só o discipulado em termos de conhecimento teológico, de conhecimento das escrituras Mas do conhecer essa teologia e pôr ela na prática Porque não adianta nada você ter o conhecimento teológico e só viver fazendo merda Desculpa a expressão aí, mas não adianta Eu conheço caras que conheci, tem conhecimento teológico profundo profundo Eu até fico longe falo assim Cara, pô, esse cara faz mergulho de apnéia e eu ainda aqui no snorkel Fingindo que tô mergulhando com a bunda do lado de fora, né? E achando que tô, tô abafando. Mas eu vejo os caras, eles descendo uma profundidade teológica, assim, sem equipamento. Fazendo mergulho, mergulho de apnéia, coisa profissional. Aí, pô, eu quero fazer, mergulhar desse jeito. Mas aí eu acompanho o cara dois, três, quatro meses da vida dele e o cara só vive fazendo merda. Quer dizer, o casamento do cara é uma ruína, o comportamento dele dentro de casa é, não é, é, é uma droga. O relacionamento dele com os amigos, o relacionamento dele com a igreja, o relacionamento dele com Deus. o conhecimento o cara tem, mas pô, o cara não vive. Então aí, que, o que eu vi na minha experiência foi que muitas vezes eu encontrei irmãos que liam errado o português. Abriam a Bíblia e liam errado o português. Liam errado. Mas tinham uma vida muito profunda com Deus um conhecimento teológico. Hein? Conhecimento teológico. Raso, raso, o suficiente, mas não faziam besteira. Por quê? Porque na relação com o Espírito Santo eles tinham medo de falar besteira. Então não iam além daquilo que eles tinham. Tinha um pouco. E aí o Espírito Santo potencializava o pouco e fazia com que o pouco que eles tinham fosse muito eficiente. Então às vezes o cara tem muito conhecimento teológico. Mas ele não tem, ele, o Espírito Santo não tem acesso ao cara. Então ele, ele não consegue ser extremamente produtivo. Então o discipulado, na verdade, não é um cheio cara de conteúdo. É um cheio cara de Deus. Acho que esse é o grande desafio. É fazer com que o cara seja cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, com o volume de conteúdo que você tem, que pode ser pouco, pode ser muito, você pode fazer muita coisa. Por exemplo, os irmãos que nós temos aqui, é, em algumas regiões da África, que possuem pouco acesso ao conhecimento teológico, agora que está chegando material de Bíblia para eles, e eles têm só a leitura do texto bíblico. Então, o conhecimento que eles estão adquirindo é da própria interpretação do texto, a, a interpretação na língua deles do texto, e o Espírito Santo está fazendo o trabalho. Isso não impede, por exemplo, que eu vá, ou outra pessoa vá e os ensine alguma coisa. Vai melhorar um pouco. Então, à medida que eles melhoram, potencializa o trabalho deles mais ainda. O que ocorre muitas vezes é que o conhecimento teológico ele, ele, ele, ele abandona a relação com o Espírito Santo. Então, o que eu penso do discipulado é levar com que as pessoas caminhem com Deus e caminhem com Deus, caminhem com Deus com o conhecimento a respeito de Deus também embutido no processo. É isso. Ah, fala do discipulado... Ah, só os herés. <risos> é verdade. É verdade. Deixa eu tampar aqui para poder ver aqui. A promessa, carambola, não consigo ler. Vou ter que colocar uma faixa preta aqui <risos> para poder ler. Você acredita que eu vou ler? Tá, para poder ler. <risos> A promessa, Vamos consigo, vou, tô seguindo. Que são pregadas, estão... Ah, é verdade. As promessas que são pregadas estão dificultando o Evangelho da Cruz. É tem isso também, cara. O Ari diz aqui, ó. As igrejas grandes estão... Opa, o que, que eu fiz aqui? cara, esse negócio de tocar o dedo aqui na. Ah, voltou. As igrejas grandes estão desesperadas porque manta a verdade. É o, que eu, é o que eu digo, cara. É, que digo, é, que... é o que eu digo, viu, Ari? É... É, é. o que eu digo. Com sustento missionário, você pode ter certeza. Esse é o primeiro. Você precisou trocar a lâmpada da igreja, acabou missionário não é visto. Tanto é que hoje, boa parte dos missionários não são sustentados pelo CNPJ, ou seja, pela igreja. Eles são sustentados por CPFs, por pessoas que entenderam que devem, devem cooperar com missões. Mas eu também creio nisso. Esse, esse, essa situação do, do vírus vai ser legal pro pessoal perceber que dá para ter uma igreja pequena, dá, dá para perceber que tem pouca gente no lugar, é mais barato, porque... Porque reunir tanta gente num lugar só... Isso é um... Eu não, eu não, não quero que entrar no mérito da questão se é, se é certo ou se é errado. O que eu estou dizendo é que nós estamos caminhando por uma situação que grandes aglomerações é, serão, além de perigosas, serão muito caras, já são caras. Grandes aglomerações. Então, a gente vai precisar repensar essa ideia de crescimento de igreja para essas mega-churches que existem por aí. Vamos ter que repensar o sustento pastoral, vamos ter que repensar a forma de, de, de contribuição, pro, é, o dízimo como um saco sem fundo, vamos ter que pensar, vamos ter que pensar mais no, no como cortar na própria pele, fazer um orçamento anual. O missionário vai ficar de fora. Os missionários ficam de fora, a igreja... Não... A igreja não, não, não quer levantar o sustento do, do, do missionário Não quer Queremos viver e preservar a vida a, a Mônica diz aqui É natural, o problema é como cristãos entendemos mesmo que esse corpo é corruptível Interessante isso, é se a gente entende que realmente esse corpo é corruptível Falta esse tipo de conhecimento, eu também acho É corruptível, mas volta, né? volta resolvido graças a Deus. A paz do Senhor, pastor Alexson, a paz do Senhor. Pastor, a sua participação no café forte foi muito boa. Oh cara, não foi um episódio, foi uma sala pastoral. Oh cara, oh, que bom. Obrigado pelo feedback, obrigado pelo feedback. Quase sempre a gente não recebe informação como é que a gente foi nesses lugares, né? Oh, legal, cara, que bom. Que bom que de alguma forma eu pude cooperar com a sua vida. Gerar algum tipo de. de... Servir tua vida. Foi, foi bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Ah... Teologia virou fetiche dessa geração. Ari, cara, que verdade, velho. Que verdade. É um fetiche, sabe? É tipo. Cara, é tipo vinho, sabe? O cara pega assim, sommelier, sabe? O cara cheira, hum... sente o sabor. Hum, essa teologia tem um, um frescal, tem um sabor acentuado de ameixas hum, criadas em cativeiro. Pô, é isso. Não tem utilidade nenhuma pra vida, pra, sabe? Nenhuma. Virou feitiço. E o que é pior, né? Porque é fake. Porque muitos dos caras que dizem que são teólogos não conhecem absolutamente nada de teologia. Pastor, se prega que... Se prega que... Poxa, caramba. Trombetas do apocalipse foram tocadas. Cara, se foi... Eu não ouvi. <risos> Desculpa, eu não, eu não ouvi, cara. Uh, eu não ouvi. Essa situação pode ser um... um departamento para a igreja... viver em um genuíno evangelho? Olha, eu, eu diria que... para viver o verdadeiro evangelho... nós vamos precisar de uma perseguição. Lamentavelmente... se você quer ver quem aqui vai espirrar fora... é o que começar a colocar cristão no paredão. Vai começar a ficar arriscado... dizer que Jesus Cristo é o suficiente salvador... dizer que ele é o Senhor... Que não há outro Senhor não sem Ele, e confessar isso publicamente. Aí sim você vai ver o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho sendo pregado e o verdadeiro Evangélico pregando. Sabe? É, são as duas coisas que acho que vão acontecer assim que, que a gente começar a, a ter perseguição. É isso. É isso, se você tem alguma pergunta, quer compartilhar comigo aqui, algum, algum comentário, quero agradecer a presença de pessoas ilustres aqui, como o Mario Júnior e Teologia de Boteco. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu sou grato a Deus pelos amigos que a gente vai fazendo na jornada, porque eles é que deixam a gente ficar louco. Eles é que deixa, chamam a gente para racionalidade, eles que chamam a gente para esperança são suas histórias, suas histórias de vida, suas histórias de suas conquistas, suas derrotas. Eu sou grato a Deus e que e tem me tem enchido muito de esperança, me, me feito viver uma vida de dependência de Deus é poder servir a Igreja. Porque muitas vezes eu quis desistir. Sério, quis desistir. A solidão no ministério é terrível, cara. Ô Kiko, seja bem-vindo, que bom, ó oh, presença ilustre, obrigado Kiko por estar aqui, Deus te abençoe. É, muitas vezes eu pensei, pensei que esse negócio não estava dando certo, tentando rever, fazer as coisas de um jeito diferente, mas eu cheguei à conclusão que não, não se trata de mim, então, se trata dele, se trata do nosso rei, se trata do nosso senhor eu tive muitas conversas punks com Jesus, e ele teve algumas muito punks comigo. E eu sou grato a Deus porque ele colocou a igreja. E eu sou muito feliz pela igreja. Sou muito feliz. Podem falar o que for, machuca, é estúpida, muitas vezes nos deixa na mão, nos abandona, sentimos que somos sozinhos. Mas ele nunca nos abandona. E aí é que é legal. E, e ele não nos abandona porque ele está na igreja não, não é uma relação extra igreja entende é que às vezes você vai pensar não estou bem com Jesus Cristo mas eu não estou bem com a igreja não tem como porque eles são a igreja de Jesus são indissociáveis não tem como é, separar os dois é, Paulo diz que houve uma fusão lá em Efésios Capítulo 1 no verso 22 e 23 que então eu não tenho como dizer, ah, eu estou muito feliz com Jesus Cristo, mas não gosto da igreja. Não, eu gosto da igreja, porque ele opera por meio da igreja. Ele opera primeiro da sua vida, ele opera por meio da minha vida, opera por meio de nós todos. E só quem teve é, as dores de sofrer pela igreja, mas também teve a alegria de fazer parte de uma igreja... Sabe o quanto é paradoxal esse sentimento, sabe, de você saber que é um terreno perigoso, porque se trata de pessoas que muitas vezes vão te prejudicar, vão te matar, vão te, te levar à ruína, mas também é um local onde o Espírito Santo utiliza pessoas para salvar a sua história, salvar a sua vida, te reerguer, fazer com que você tenha experiências profundas, profundas, profundas com ele, por meio dele. De ah, numa, a, a uma numa suposta epidemia que pode ter no Brasil tem cristão surtando imagina uma perseguição não, não, não sei, claramente nós não estamos preparados para isso nós não estávamos preparados para um, para um momento de eleição no Brasil que saa uma epidemia que pode matar a gente não estamos preparados nós não... preparados não estamos de jeito nenhum pode pode ter certeza disso Preparado, nós não estamos mesmo, meu irmão. Nós não estamos mesmo. Preparados para passar por isso, não mesmo. Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer de coração a vida e a presença de vocês aqui nessa, nessa live. Que o Senhor Jesus é, encha a nossa casa de alegria. Encha a sua casa de alegria, meu irmão. É minha oração é que você não entre em desespero. O Senhor levantou homens e mulheres nesse período de crise... Para poderem ser pastores de, uma, de um rebanho desesperado. Assim como Jesus viu aquela multidão na praia e ele falou, eles andam como um rebanho sem pastor, ou seja, de forma desordenada, descoordenada, desesperada ovelha indo para um lado, ovelha indo para o outro é, movimentos desarticulados. Assim como ele mirou e viu aquelas pessoas e falou, poxa, esse povo está precisando de pastoreio. O Senhor colocou no Brasil, colocou na Espanha, colocou no mundo todo, gente para cuidar do rebanho dele. Creio nisso. Ele colocou pastores, pastoras, ele colocou gente humilde, gente graduada, gente humilde e graduada, gente humilde e sem conhecimento, ele colocou gente para poder fazer o trabalho. O Espírito Santo de Deus está acessível. Assim como no momento de desespero lá de Marta, no, no sepultamento de, de Lázaro, que chegou, a escatologia chegou ali naquela casa. O fim do mundo chegou naquela casa. O fim do mundo chegou naquela casa, na casa de Marta e casa de Maria. Levou o seu irmão. E Jesus estava ali. A forma como você vai reagir a esse fim do mundo é que vai dizer como é que estão as coisas. De pé, apontando o dedo e acusando que Jesus demorou. Aos seus, aos seus pés, dizendo, Jesus, você demorou, mas submeta a sua vontade. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nos vemos. Se você ainda não assinou a nossa lista de transmissão do WhatsApp, se quiser receber o material, me manda um oi. Oi, Burja TV na live. Está aí na nossa bio do, do Instagram, o link. É só lá eu mando para você o nosso material. Todas as semanas eu estou me esforçando para mandar o um material para você, tá bom? É, todas as terças-feiras a gente vai ter a nossa live, experimentei um horário um pouco mais tarde, às 21 horas parece que deu certo, é, tanto pelo YouTube, como pelo Instagram, como também pelo Periscope, se Deus assim permitir, tá bom? Se você estiver desesperado, se você estiver desesperada, se o seu coração está cheio de angústia, eu quero fazer uma oração por você agora. E assim, a moda dos pastores pentecostais, dos quais eu tenho muito respeito, põe a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Para que o Espírito Santo te console e te encha de esperança. Assim como Jesus encheu de esperança o coração de Maria no dia do sepultamento do seu irmão. O dia que foi o fim do mundo para ela e para Marta. Tá bom? Senhor Jesus, em teu nome, no santo nome. Nome que é sobre todas as coisas. Eu intercedo por cada coração desesperado agora. Eu intercedo por cada coração desesperado cada mente perturbada, gente que não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã gente que tá desesperada angustiada, porque não sabe o que vai acontecer medo da morte, medo do desemprego, medo de tantas coisas, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor nos encha de esperança e que o amor que prometido nos foi possa espantar todo o medo, por para fora. Que o amor seja aperfeiçoado no coração dos meus irmãos, porque onde o amor está aperfeiçoado, não há espaço para o medo. Eu, em nome de Jesus, abençoo cada casa, cada família, cada casamento, cada relação, em nome de Jesus. Coloco diante do Senhor, meu Pai, cada escolha, cada decisão, que cada um dos meus irmãos e minhas irmãs terão que fazer. Eu sei que o Senhor opera por meio da sua palavra. Eu sei que o Senhor opera por meio da sua palavra, mas também sei que o Senhor opera por maravilhas. Sei que o Senhor fala com o ouvido que o irmão ou minha irmã escutam. Alguns já não abrem a Bíblia há muito tempo. Peço por misericórdia, por graça, que eles voltem à palavra para serem instruídos do que devem fazer e deixar de fazer. Peço em nome de Jesus que o Senhor aponte caminhos. Sei que o Senhor elencou, separou homens e mulheres ao ministério pastoral. Gente que pode pastorear gente, gente que pode cuidar, trazer palavra de paz, pacificadores. Oh Deus, que essas pessoas estejam acessíveis aos meus irmãos e minhas irmãs, para que possam servir o bálsamo na vida deles. Assim eu oro em nome de Jesus, Amém, amém, amém. Amém, gente. Deus abençoe a vida de vocês. A gente se vê por aí. Tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço. Encerrando. Oi, pessoal do YouTube.